Nesse vídeo vocês vão me acompanhar enquanto eu preparo um wireframe de interface. Mas o que é um wireframe? É, wire vem do inglês, significa cabo. E frame também, significa moldura. Então, wireframe seria é, é, uma estrutura que se você imaginar aquelas estruturas de arame, né, que tem nos, nos programas em 3D que você tem que fazer lá para montar o seu objeto, o personagem que você está fazendo em 3D, você tem que montar toda uma estrutura lá cheia de, de aramados e tal, e ficar mexendo naquilo. Só depois disso é que você vai pensar qual vai ser a textura que você vai aplicar, como é que vai ser o, o tipo de luz que vai ter. Vai estar refletindo sobre aquela, aquele objeto Então você tem que antes preparar muito bem Se a sua estrutura, seu wireframe Do objeto em 13 não estiver bom O seu personagem lá vai ficar todo desengonçado Lá vai ficar todo desajuntado Na hora que for animar ele né? Então por isso também na hora de usar uma interface Você precisa projetar muito bem é, Apesar de eu ter falado bonitinho aqui sobre é, modelagem 3D, eu não entendo patavina do assunto, né? Só tenho uns amigos que de vez em quando conversam sobre isso comigo, aí eu tenho uma noção, noção básica. Aí para poder explicar para vocês melhor o conceito do wireframe, eu tentei montar ó, um cubozinho aqui, né? É com uma, uma um material verdadeiro, né? É uns, uns arames que eu tinha lá no guardado no quarto, né? Então, é, para vocês verem como é difícil, isso aqui era para ser um cubo, gente. Era para ser um cubo, mas ficou essa coisa toda desengonçada, né? Mas o mais interessante é que enquanto eu estava fazendo isso, eu nunca mexi com nada de modelagem 3D, né? Só basiquinho, só para saber curiosidade mesmo. Mas no mundo real é muito diferente, né? Lá no programa em 3D você puxa lá um, um cubo, lá tá pronto. Mas aqui no mundo real, para você saber que você tem que fazer uma estrutura que aguente o peso, né? Que não deforme facilmente e tal. Então eu tive que me concentrar muito na estrutura, né? Como que vai funcionar, como é que cada um desses desses arames vai se ligar no outro, né? então me preocupei muito com a estrutura do objeto né? então é isso que trata o wireframe o wireframe é a estrutura do, de uma interface então aqui é, eu vou apresentar um método que eu utilizo quando eu mesmo vou fazer o design gráfico da peça né? porque no caso o, o job que eu, tô, que eu vou estar tá, tá trabalhando agora é o Usability do Redesign é, a versão surrá prometida para esse ano e que eu estou terminando é, O pessoal já está participando Os leitores dos Habilidoidos do perfil semiótico Mas agora vem a parte da arquitetura da informação Que a gente vai colocar, é, definir bem Quais serão os conteúdos que vai ter em cada página é, Dos Habilidoidos é, Como vocês sabem é, Você tem lá a primeira página É como se fosse um resumo geral da, do, Dos Habilidoidos O que, que tem de novo é, Então aqui eu vou mostrar como que eu defino O que elementos que vai ter é, é, Nessa nessa primeira página antes de fazer antes de definir o design gráfico porque se eu é, por exemplo se eu construo um prédio né e aí faço lá é, é, um prédio gigantesco e depois descubro que a estrutura dele não permite que é, é, é, não permite que as pessoas uma é, é, usem bem o, o, os acessos do, do, do prédio não consigo entrar nos apartamentos é, as escadas tropecem, é, que as pessoas não acham, achem a sacada pequena demais para poder fazer aquele churrasco que elas tanto queriam então precisa ser planejado antes, né? porque senão depois que o prédio está pronto é muito difícil mudar né? muito difícil você chegar lá, quebrar o prédio e mudar tudo por isso que os arquitetos e engenheiros fazem aquelas maquetes né? eles gastam um pouco mais de dinheiro para botar uma pessoa que é especializada nisso para poder fazer e mostrar como que vai ficar o produto final antes de estar tá, tá pronto, é como se fosse um preview mas é, ainda permite mudanças. É por isso que é a vantagem de você ter um, um wireframe bem planejado antes da interface, para que você, não, você possa adiantar problemas que vão surgir depois né, e corrigi-los antes que a coisa se torne mais difícil de, de, de corrigir, né? antes que se torne uma bola de neve. É, o programa que eu vou usar aqui é o Flash. Por que o Flash? Porque é o programa que eu me sinto mais à vontade para para trabalhar com, com design gráfico, para trabalhar com, com, com diagramação em geral. Até layouts eu costumo montar no Flash, mas isso é uma questão pessoal minha. Tem pessoas que gostam mais do Illustrator, tem pessoas que gostam mais do CorelDRAW, tem pessoas que gostam de direto no Photoshop, tanto faz, não importa muito. Agora uma coisa eu acho importante do Flash para mim e para os wireframes, né, que o Flash ele permite especificar em pixels né, os tamanhos né, de uma forma bem próxima do que vai ficar é, Para o navegador real né? Então nesse caso Como eu já estou especificando design gráfico Enquanto eu estou fazendo o airframe né, Vocês vão ver que esse airframe ele é um pouco diferente Do airframe normal que eu faço quando eu trabalho Com um designer gráfico Que em outros projetos em geral eu sou mais arquiteto da informação Só monto um airframe Dizendo que conteúdos que vai ter né, Na página Por exemplo, um airframe meio sujo Que eu fiz antes de montar esse aqui na tela É esse aqui que eu fiz no papel Deixa eu aumentar aqui a tela vocês verem fiz num, numa num papel correndão, né, é, uma como se fosse um planejamentozinho de leve, né, do, de que conteúdos que vai ter no vai ter na home, né? Então lá você vai ter a, a opa, é, você vai ter a logomarca, né? Você vai ter a, a navegação aqui, os menus de navegação, vai ter a, a busca, é, as chamadas para os podcasts, né? E aqui a, a última manchete no meio. Né, a pedidos O layout vai ser todo centralizado Todo mundo pede isso Fala, não, eu gosto mais de centralizado, Então tá bom, vamos, vamos centralizar a coisa E aí no canto você tem Uma, uma sessão de, dos, dos posts Que estão sendo discutidos E no outro canto os links Últimos links adicionados, recomendados aí, é, Que eu tenho navegado nos últimos dias É, é interessante que o papel Por que, que eu fiz no papel e não direto no PC? Né? Porque o papel ele permite Uma rápida é, é, é uma rápida é, Prototipagem né, do que eu vou querer Eu posso apagar, eu posso riscar eu posso. Não tem problema nenhum Então é muito rápido para eu montar Um aliframe um, um, um desse Claro que vai ter muitos erros Que vão ser corrigidos quando eu for passar para o PC E fazer uma versão mais bonitinha, mais bem explicada Mais bem especificada Para um designer gráfico Futuramente aplicar o design gráfico é, é, Em cima dessa interface Como no caso eu vou ser o designer gráfico é, é, nesse projeto também né? Então, é, para mim é, Enquanto eu estou fazendo o Airframe Eu já vou especificar tamanho de fonte Mais ou menos né? Posicionamento é, milimétrico assim, pix, Os pixels já vão estar medidos Onde vai estar cada Cada, é, cada elemento Quanto tamanho ele vai ter Porém, se eu estivesse trabalhando com outro Design gráfico, não precisaria ter todo esse nível de detalhismo é, então notem bem que não é necessário ter todo esse cuidadozinho com alinhamento e tipografia que eu vou ter agora mas é, o que importa é que vocês vejam, vejam que eu estou focando na estrutura de interação né, na estrutura de hierarquia de informação da apresentação da página mas vamos lá, voltemos ao flash é, então o flash é, ele me permite que eu possa, possa trabalhar com com airframes de uma forma bem tranquila porque é meu estilo pessoal então vamos lá, essa aqui é a página, é a página é, de, uma, de um post em particular dos habilidores. Foi o primeiro wireframe que eu fiz já é, no, no, no PC. Por que, que eu comecei pela página de post? Porque é a mais importante. A home não é a mais importante. No caso dos habilidores, o mais importante é se na hora de ler o texto está confortável, está bem organizado, está bonito e está tranquilo para o pro, pro leitor poder usar e ler. Né? Então, por isso é que eu comecei pela página interna Então você tem lá é, a navegação em cima né, Aqui o título, os textos Não vou mostrar o resto dos detalhes Porque vai ser uma surpresinha Mas o fato é que é, no Flash eu tenho quatro frames né, O segundo frame aí já, já, é uma, uma, já é uma página de uma categoria né, No caso, a arquitetura da informação É uma, uma sessão dentro de blog Que, tá, que é uma sessão geral, né? Então, é, você tem a categoria maior ainda, a categoria mais ampla, que é a blog. Aí tem lá listado todas as subcategorias. E, finalmente, a home, que é essa que a gente vai fazer agora, não inteira, né? Eu só vou fazer uma parte só para mostrar para vocês como é que é, é o que, que eu penso enquanto eu estou fazendo o um wireframe. É até uma experiência que eu nunca fiz isso, mas eu vou estar tá aplicando aquele, aquela conhecida técnica de think aloud, né? Do, dos testes de usabilidade que a gente sempre pede para os usuários. Aí Vai lá, o que, que você está pensando agora? Pô, por que você clicou nesse link? Pô, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Né? Então, é, vou estar tá aplicando em mim mesmo. Eu vou estar tá pensando alto enquanto eu estou fazendo um wireframe. Para vocês perceberem qual que é, é o tipo de, de... Como que é interessante a quantidade de, de informação que vem em jogo, na hora que está em jogo na hora de definir se um elemento de interface vai estar aqui ou colar. Então, vamos lá. É, a primeira coisa que nós temos já especificado naquele naquele papelzão, né, na home então nós temos lá é, é, em cima a navegação tá, isso aqui tá, já tá claro pra vocês e vamos é, continuar a parte do podcast não tá feita ainda então eu vou especificar lá o, o, a parte de podcast tem aqui um textinho rápido pra olha, agora eu vou falar um pouco mais devagar porque eu vou estar tá pensando enquanto eu falo, né então é, vocês não reparem que a coisa vai ficar mais lenta para vocês. É, espero que não fique muito chato, mas tudo bem. Vamos lá. Então eu estou fazendo aqui uma um dropdown para vamos lá um nome de um post, por exemplo. Isso aqui é um dropdown para representar é, para representar o dropdown ali do podcasts. Aí eu preciso de um elementozinho que seja, não precisa especificar nada demais não, ó. só só para vocês verem, esse aqui é o botão do canto aqui, ó, <risos> do dropdown. É mais para ter uma ideia das coisas que vão ter nesse nesse wireframe. Né? Não precisa ser uma coisa totalmente certinha, né? Então aqui nós vamos ter um player, né? Ah, tudo bem, vamos lá, vamos fazer um um triângulo que eu acho que vai sentir, vai fazer falta. É isso que eu gosto do Flash, <risos> eu me sinto muito muita vontade para trabalhar com ele. Vocês vão, vão olhar isso e vão falar Meu Deus, que que é isso? Não, isso aqui é o jeito Kirk de, flash, de, ser flash, de fazer Flash o jeito bagunçado Tudo bem, vocês não vão fazer isso em casa, né? Crianças Esse aqui é o player do podcast que é, ele, ele é feito em Flash né, Um player em Flash Bem doidão é, e O legal é que... Eu, por que que eu usei um... Um drop-down aqui, né, e não usei outro tipo de, de widget, né no caso, para esse, esse essa parte do podcast, é porque essa área aqui, ela é em HTML mas por que, que eu quis que fosse em HTML? Porque eu não fiz tudo em Flash porque o Flash ele não, ele não fica transparente em todos os navegadores, né, então ao invés de eu, de eu fazer uma página inteira em Flash, o que eu não preciso e não quero né, então para poder ter várias escolhas, imagine quando abrir esse drop-down, né, vem, sei lá 10 opções aqui, né então vai estar tá cobrindo o HTML se for um Flash inteiro. Não, não quero isso. Então por isso eu botei, é, eu defini que esse dropdown seria em HTML mesmo. E ele passaria um código em JavaScript para o player em Flash é, tocar o MP3 correto. É, então você tem lá o playerzinho bem simples. Vamos fazer o, o botão de pausa aqui. Só para vocês não dizerem que está muito feio o negócio. nossa, que tosqueira mas tudo bem, acho que vocês entenderam que isso aqui é um play né? não entender não, tudo bem então, <risos> pare de mexer o saco mas tudo bem, vamos continuar é, então nós temos o leia mais também, que é um botãozinho para você poder ir para o texto, onde original, né, com as explicações aí do, do do podcast né quais são os assuntos que foram tratados quem são as pessoas, links e, e assuntos posteriores ao, ao, pod, ao, ao ver o podcast. É importante que... Eu já vou marcar aqui que essa área no podcast ela vai ter uma diagramação com um fundo diferente. né Por isso eu coloquei esse quadrado atrás. Hein? Agora o player sumiu. Mas tudo bem, eu faço ele voltar. Não tem problema não. Existem formas mais rápidas de fazer isso em outros programas Eu sei disso Mas eu estou acostumado com Flash, viciado, não adianta Não vou mudar <risos> Tudo bem, eu sei que é uma porcaria, mas tudo bem Vamos continuar é, Olha só que legal Eu pensei Por que, que as pessoas é, Vem alguns habilidores né, na Home O que, que elas esperam da Home A Primeira coisa é ver o que há de novo Nos habilidores, o que há de novo Não é ter uma introdução em Flash Não é... Ler um artigo, na Home não, na Home as pessoas querem ver o que há de novo, então eu já estou fazendo, já estou deixando claro que eu vou orientar a Home para isso, né? então eu já vou colocar bem grande é, um chamado ao usuário assim: o que você quer ver hoje, né? o que, que você quer ver de novo, já para mostrar que é, a coisa aqui é sempre bem atualizada, né? que tá, tem bastante coisa no, no blog sempre atualizando, sempre vai ter coisa todos os dias, né? Então aqui já no meio já, já estou chamando para o que vai ter de conteúdo aí no, de novo no blog. Já estou dizendo isso de uma forma mais é, de uma forma mais indireta e uma forma que cria um certo aproxima, aproximamento com as pessoas. Né? É diferente de eu colocar aqui ó, muito diferente de eu escrever aqui últimas dê, dê, dê, dê. Que chato. Ou então novidades. Dê tudo bem, o que você quer hoje é legal o que você quer ver hoje eu estou achando legal, tudo bem, se vocês não acharem depois vocês critiquem, está aberto ainda para mudanças, por isso é interessante né? imagine se eu tivesse é, diagramado todo esse, o que você quer ver hoje lá no Photoshop, feito aplicado 500 mil efeitos, já para ficar o um negócio todo bonitão, né? cheio de efeito especial e depois vocês disserem, pô, eu acho que eu não, não gostei desse texto, quero uma outra coisa aí. realmente seria mais difícil de mudar é, vamos habilitar aqui no flash as guias é, Para vocês entenderem, ó, só para vocês se situarem Essa guia aqui fecha, fecha o limite para o, o layout na esquerda e essa na direita É o limite para o, o layout que funcione no, no 800x600 Que é a resolução que infelizmente muitas pessoas ainda acessam o meu blog Usando essa resolução é, limitada Então eu tenho que projetar, pensar nessas pessoas também Então vamos lá é, aqui nesse canto vai ter as discussões e, obviamente, que eu vou colocar numa fonte menor para que já fique demarcado que é um subtítulo, né? Que ele está que é um subtítulo que está subordinado ao título que você quer ver hoje, ou seja, uma novidade. Então você tem as discussões no canto aí no meio. Eu vou ter é, esse aqui. Está desalinhado, né? vou ter o vou ter o destaque que vai ser como se fosse a manchete de um jornal mas como eu não é, é, isso aqui não é um jornal é um blog né então você tem aí um título um título só que o título ele tem que ser um pouco maior do que o do que o próprio é, título da sessão né porque o título deve chamar mais atenção do que o título da sessão isso aqui não deve ser não precisa ser lido pelo usuário né isso aqui ele isso aqui é só para tirar dúvida se o usuário quiser ver o o que é isso aqui que tem no meio né, para se situar no layout, né, eu coloco esse, esse, esse é, rótulo em destaque aqui, para ele estar tá, é, fazendo contraposição com esse rótulo aqui, que é o discussões. Ah, e no último canto tem o links indicados. O destaque é, é, um, é o último post, por exemplo, perfil semiótico 3 a revanche. Não, 4. 3 já foi. Então, perfil semiote 4, a revanche. É, quando o web designer vai se vai se vai a desforra com os, os usuários que ficam falando besteira nas pesquisas. Não, tô brincando. É, então, vamos lá. Então, aqui nós temos o sempre tem antes de começar um Antes de começar um, um post De mostrar uma foto Eu coloco uma espécie de uma legenda Em texto, Por exemplo Seria uma descrição né, do que, que vai ter no conteúdo Webdesigner Maluco, se vinga de usuários Birrões, animados Digamos que eu tenha ficado chateado Com o resultado do perfil semiótico Aí é, eu quero especificar aqui Que vai ter uma, uma imagem, né eu não preciso ir lá e pegar e fazer uma colocar uma imagem no wireframe. Eu posso botar um quadradão, né? Um quadradão cinza. Ó, isso aqui é uma imagem. Ela vai ter 300 pixels por 250. É o tamanho padrão que eu uso nessa área. Então eu quero alinhar os outros alimentos também com essa borda de 300 pixels para a coisa ficar bonitinha. Olha, já deu já deu alguma mudança já. Tudo bem, não precisa ficar bem alinhado. Depois eu faço isso bem certinho. Vamos lá colocar as discussões aqui. Seriam os links que estão sendo discutidos. E-fio semiótico 2. Expectativas emocionais. Digamos que muitas pessoas tenham é, comentado esse, esse, esse post. É, esse, é, é, essa lista aqui ela vai ser organizada pelos... É, o critério dessa lista é os últimos posts que estão recebendo comentários né, para o pessoal ficar atento no que o que pessoal está discutindo e quem gosta disso entrar é, para ver isso então aqui é importante eu frisar isso, mostrar para o usuário que aqui nós estamos tratando de comentários, quando eu falo discussões não estou falando da minha própria discussão, estou falando das discussões entre os usuários, entre os leitores do blog, então eu, eu posso é, colocar um um uma, uma indicação de número de comentários aqui. Um 3, por exemplo, só que o que é esse 3? Aí o usuário vai pensar, então vamos fazer um íconezinho um também. É um íconezinho de, de sei lá, de um, de, um, de um balãozinho, um ícone que represente comentário, né? Então vou botar esse número 3 aqui, só bem pequenininho para a pessoa perceber que ó, nós estamos tratando de comentários. Esse aqui tem 3 comentários. Já esse aqui tem dois né? Esse aqui tem 2. Não, 22, não, 2. E esse aqui tem, sei lá, 48. A qual que tem 48? A Adobe compra macro Macromedia. Compra macro Macromedia. Isso aí é uma pessoa, é uma coisa que as pessoas gostam de ler no blog e acesso. Se eu falo sobre, sobre Gestalt, se eu falo sobre sobre psicologia cognitiva, ninguém se interessa, mas sobre a sobre os rumores dos softwares na tecnologia o pessoal cai em cima é brincadeira como as pessoas ainda são viciadas em tecnologia mas tudo bem é o mal da nossa profissão é, então aqui já está especificado essa área aqui das discussões né é, eu, o ideal seria que nesse caso por que, que eu não coloco por que que eu não organizo essa lista de discussão por ordem de de quantidade de, de, de comentários porque isso aqui ficaria estático. Os posts de Adobe Compra mídia a experiência de usar o um palme lá, ficaria no topo o resto da vida, né? e, e os novos posts que estão sendo discutidos, novas discussões, coisas diferentes, ficaria tudo escondido e ninguém poderia mais ver. Então, por isso, eu estou organizando dessa forma. Além do que, o Moveable type também, que é o software gerenciador de conteúdo que eu uso, não permitiria que eu fizesse esse tipo de organização por é, quantidade de comentários, né? que ele é um software de gerenciador de conteúdo limitado. Então vamos lá, a sessão dos links recomendados não tem segredo não. É, você tem lá um link, por exemplo. É, é, Use A casa do velho Nilsen. Artigos. Contraditórios sobre usabilidade publicados antes mesmo antes mesmo de você nascer. É, como não é link, né? Eu estou especificando aqui tudo que é link em negrito, tá? Mas poderia estar tá usando uma cor Ah, eu ia adorar, né? Se isso usando um azulzinho aí, como o Flash não tem sublinhado, né? Isso me faz uma falta na hora de construir esses wireframes. Então eu não posso botar sublinhado. Mas é basicamente isso. Então eu posso repetir os elementos aqui, não precisa ficar colocando elementos diferentes, porque essa parte de links recomendados não tem segredo algum. Ah, tem, tem uma, um porém, né? Aqui vocês já viram que ficou. A largura de texto ficou. Da coluna de texto ficou muito curta, né? Aqui tem, tem pouco espaço para leitura, então fica uma leitura complicada, porque o ideal é que o texto esteja de, de 40 caracteres, né? Até 60, 70, dizem os especialistas aí nessa área de cognição mas o que eu tenho sentido é que entre 40 e 60 tá legal então aqui eu vou diminuir a fonte para poder melhorar essa essa largura da coluna de texto, acho que fonte 12 é, tá legal não, se não tiver também eu boto 10, mas tudo bem, cai 12 mesmo por enquanto. esse tipo de decisão seria, é feita pelo designer gráfico, né? isso não é coisa de arquiteto da informação não eu estou definido aqui porque já disse, eu vou ser o design gráfico dessa coisa aqui também. Então depois eu vou, tá, é, vou ter, ter que lidar com isso mais a fundo. E abaixo dos destaques aí eu quero colocar uma, uma sessão de os outros links. Ah, uma coisa interessante que eu não citei aqui. É uma ideiazinha legal que, é, que eu já tinha visto em alguns sites, que quando você, por exemplo, tem uma lista de links, você clica nesse link, é, é, o link muda de cor... Né? Vocês já viram isso? Esse, essa, essa, essa ideia foi fantástica De mudar de cor o link né? Depois que você clica Pô, Isso aí foi inventado desde o começo do, Dos primeiros navegadores né? E o pessoal não, não, não, não, não utiliza isso O pessoal não percebe como essa ferramenta é importante pra, É uma forma de personalização da interface E ninguém aproveita Olha só como é que funciona o Usabilidoido hoje Se você entra na, na primeira página Você tem lá a manchete, né? A, a, a, a, o destaque né se você clica nela significa que você já leu e que aquilo ali já não tinha já você já tomou conhecimento daquela informação você não precisa mais ver ela de novo na home não precisa que ela te chame mais atenção para ela então o que eu faço eu escondo a imagem né só mostro esse texto aqui é como se aparecesse aqui só a imagem e o resto do texto sobe para cima né? e ocupa aqui o espaço em branco como que eu faço isso <risos> é usando esse recurso do navegador o CSS né, que é o Cascade Style Sheets aquele negócio que o pessoal é, web standards e tableware adora né, que eu também faço parte desse grupo né, então tem lá um atributo lá que você coloca é, é visited né, você especifica que todo, todo link é, que estiver visitado né, visited, ele pode ter uma ele pode estar tá escondido né, display none, aí o link não é mostrado se ele já tivesse sido visitado aí o que eu fiz? Ah, então você tem lá o, vou até escrever o código aqui para vocês verem mais ou menos como é que é. é Destaque A visited Então lá você tem lá o, o Destaque, que seria Essa caixinha aqui O link dentro visitado Ele, ele não vai mostrar Aí o que acontece? Some tudo né? Se o link ocupa toda essa área Aqui do destaque, né? é o que eu faço eu Coloco toda essa área de destaque É um link só Então você clica em qualquer área e vai para essa mesma página então se ele já tivesse visitado, visitado, esconde agora olha só a diferença, como eu só quero a imagem é simplesmente só coloco aqui ó image pronto, agora só esconde a imagem legal? quem não anja é muito de, de CSS, recomendo dar uma estudada nisso, porque é bem legal e esse tipo de coisa, é por isso que eu digo que o webdesigner tem que dominar CSS é fácil e tem esse tipo de decisão que se você deixar na mão de um programador dificilmente ele vai ter uma ideia de fazer um negócio desse, porque o foco dele é no, na, na, no código eficiente na programação estruturada e programação orientada a objetos, ele não está muito preocupado com o usuário, porque não é o dom dele não é, não é o, o, o métier dele claro que existem alguns programadores que se preocupam com isso conheço alguns, porém é, o ideal é que o designer que é quem realmente vai conversar com o usuário pela interface esse cara tem que saber todos esses recursos que às vezes o cara não sabe porque ele nunca porque ele tem um horror a código Não, CSS é super fácil, é bem fácil de aprender, é como se fosse uma, uma linguagem estrangeira bem simplificada assim que você aprende não, tem, não é nada de, de, de outro mundo não mas voltando à nossa questão é, então você depois dessa listagem dos destaques, você vai ter aí é uma listagem de todas as últimas, os outros posts que saíram, que não, antes desse destaque, né? Então você tem aí. É, vamos ver. Jennifer Lopes. Nua. É, de graça. Vídeos da. De, de, de, não, não, peraí. Isso aqui não. Isso aqui não. Estratégia de otimização para o Google, não. É. teste de alto impacto, aquela entrevista que eu fiz com meu amigo da Life Motion. Uh, ou então é usabilidade doido. É, se torna blog um blog decente. Aí você tem lá é, Eu sempre coloco Como eu criei já um monte de ícones Para identificar cada um dos assuntos Que são tratados no blog né? Então eu vou aproveitar isso nessa interface Como uma forma de, de decoração É mais decorativo que eu estou usando os ícones aqui Eu sei que muitas pessoas nem percebem esses ícones E se eles não, elas não estão percebendo Significa que não está atrapalhando Eu fiz uma pesquisa Há alguns meses atrás E, te, e perguntei, né, vocês, vocês perceberam esses ícones? Muita gente disse, não, não percebi Outros disseram, ah, eu percebi, está me ajudando a, a perceber que Ah, essa flash é alto impacto faz parte Da categoria é, Propaganda, né? daí tem um íconezinho lá De um, um fogo queimando que representa Propaganda Aí para usabilidade, se torna um blog decente Seria a categoria recursivas Então teria um íconezinho Para representar essa categoria então, vai lá, vou ter, ter algumas opções de, de vários posts, né? E no final, no final eu vou colocar uma chamada, vou, sei lá, listar 5, 6, 7, 8, 9, 10 posts, não sei quantos. Isso vai depender do design gráfico, né? Se eu colocar muito post agora, pode ser que depois é, fique muito bagunçado por causa da tipografia, e a página fique muito grande. Eu não vou definir isso com certeza agora no Airframe, mas depois vou ver isso. Então, finalmente, ao final de uma lista, é importante que a pessoa termine de ler. Ah, peraí, cadê o post que eu estou procurando nessa lista de últimos posts? Não está aqui, é um post anterior, eu quero ver post, mais posts. né? Então, eu já estou pensando que o usuário, ao terminar de ler essa lista, ele pode querer mais. Então, o que eu faço é arquivos. Né? Aí eu vou chamar já pro, o cara para os arquivos do blog lá. Por exemplo, junho de 2005. O arquivo cronológico. Arquivo cronológico. E, só que tem gente. Ah, pô, mas eu não me lembro em que mês que você divulgou aquele, aquele post, né? Então vai lá. É, eu coloco também o arquivo por categoria. A arquitetura da informação. Seria uma categoria do blog. É, estética seria outra. E assim por diante. Então estamos aí o que eu tinha no papel aqui está é, colocado né? só para vocês é, verem mais ou menos como é que eu trabalho fazendo o se eu tivesse como eu estava dizendo para vocês se eu tivesse trabalhando com um, um designer gráfico eu não ia precisar é, ficar mexendo a, é, movendo essas, esses elementos na tela para colocar uma, um posicionamento preciso não eu só entregava todos os elementos que vai conter na página e explicaria, e explicaria muito bem a ele olha, você como designer gráfico tem a liberdade para colocar esses elementos onde você achar melhor onde combinar melhor de acordo com o seu design gráfico então fique livre para é, trabalhar em cima disso, para melhorar isso tá? então essa é, é esse que é, é a forma como eu vou continuar aqui trabalhando o wireframe entrando em mais detalhes, eu acho que para você já ficou uma visão geral de como funciona o processo espero que tenha sido uma experiência interessante é, conhecer a estrutura das interfaces para a web.